Olá, é Edson Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos lavar o cabelo. Vamos fazer uma hidratação de açúcar. Eu vou usar o shampoo e condicionador da Novex, meus cachos de cinema. E vamos usar a máscara de hidratação da Garnier. Essa aqui. Então, para fazer a hidratação de açúcar, vamos precisar de açúcar que eu tenho aqui. E a máscara vou pôr a máscara aqui dentro isso é suficiente para o meu cabelo eu acho eu. eu vou pegar uns espacetinhos aqui de açúcar é importante misturar até o açúcar desaparecer a razão que estou a adicionar açúcar na minha hidratação é porque o açúcar deixa o cabelo com muito brilho e deixa o cabelo muito macio. E eu sinto que o meu cabelo fica mais hidratado depois de usar açúcar nas minhas máscaras. Um desses pacotinhos contém mais ou menos uma colher. Então vou pôr mais uma, um pacotinho, aliás, dentro da máscara. E vou misturar. Ontem eu fiz uma alimentação. Então agora... Vou lavar o cabelo. Meu cabelo está seco. Está sujo. Está encolhido. Então, então volta aqui quando o cabelo estiver lavado. Eu vou usar esse shampoo aqui da Novex. Ah, e eu vou pôr o shampoo na raiz e vou deixar o resto. Passar pelo meu cabelo, porque não se põe shampoo nas pontas do cabelo. Eu, por acaso, ponho shampoo nas pontas do cabelo, quando o cabelo está muito, muito sujo, quando uso gel ou aquela tinta, né? Porque o cabelo fica mesmo muito, muito sujo. Já lavei o cabelo, agora vou aplicar a máscara. Já acabei de aplicar a máscara, meu cabelo encolheu muito, muito, muito, muito. Vou pôr esse olho do ricino. Eu tenho a porosidade muito baixa, então vou usar um secador para abrir as cutículas, assim a máscara penetra nos meus fios. E consigo hidratar muito bem o meu cabelo, senão a hidratação só fica por cima do cabelo. Eu como não tenho aquele secador grande, eu vou usar isso porque ele faz o mesmo trabalho. Então tenho aqui o meu secador e vou pôr essa parte. Aqui. Ela fica assim e vou ligar a tomada, isso vai subir. Eu vou pôr na temperatura média por 10 minutos. Agora eu vou passar o um condicionador. Para as meninas que têm a porosidade baixa, é sempre bom usar água morna, aquecer as máscaras em banho-maria ou usar um secador como eu usei. E aplicar sempre os produtos no cabelo úmido, nunca no cabelo seco e nunca no cabelo muito molhado Porque o creme ou a máscara tende a escorregar e ficar só por cima Então é bom ter o cabelo úmido, assim pões e depois tapas o cabelo para ele penetrar bem os fios Já tirei o um condicionador, eu não vou finalizar aqui, mas se querem saber como é que eu finalizo o meu cabelo é só deixar um comentário ou mandar uma mensagem no Instagram e farei isso. Obrigada por assistir meu vídeo, se gostaram não esqueçam de deixar um like, comentário e subscrever. Bye!